Galera minimalista, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai reagir a uma matéria e um vídeo que vocês mandaram. Inclusive foi a Madalena, muito obrigado pela sua sugestão. A gente vai assistir o vídeo aqui, eu vou reagir a primeira vez. E quem assistiu o vídeo para verificar foi o nosso colaborador Tomás. Dá um oi aí, Tomás. Fala, galera. Beleza? Beleza. Então, o que você trouxe para nós aí, Tomás? Vamos ver aqui. Trouxe uma então... Matéria. Hum. É, a, a Madalena mandou uma sugestão aí de, de um canal, inclusive. Ela não especificou um vídeo de um canal pra, pra gente reagir. Uhum. E coincidentemente, há alguns dias aí, ó, saiu essa matéria uhum. no G1. G1. E, e eu achei assim que conversam muito, tá? O vídeo com, com essa matéria. Eu queria que você desse uma, uma lida aí pra você são os acumuladores compulsivos, né? Uma síndrome de quem vive cercado por objetos inúteis. Tudo que a gente luta contra, né? Assim... Senhora, ah. deixa eu te interromper. Não, é, não é bem sobre minimalismo. Uhum. É o total inverso, na verdade. É as pessoas que vivem E a, aí no... acreditam que estão fazendo uma boa coisa a cabeça deles, né? Mas já acreditamos também, né? Então, aqui, eu, eu tô vendo aqui, né? Uhum. O... o... Bom, o senhorzinho ele sofre de uma síndrome de acumulação compulsiva, um transtorno mental, para quem tem grande dificuldade de verar de objetos, não tem valor ou são de pouca importância para outras pessoas. Então, praticamente ele coleta coisas de outras pessoas e acumula na casa dele. Né? Essa dificuldade muitas vezes leva a uma desordem considerável, tornando o, o espaço intransitável. É isso, né? A, a pessoa ela perde noção, né? É... Igual aquele seriado, não sei se você já assistiu o Mukiranas, mais ou menos isso aqui. Tem ou... é... o Acumuladores, né? Tem o um, um, Acumuladores Compulsivos e tem o um, Mukiranas também. Os dois são muito famosos também. E é, ó, eles então... querem preservá-los por causa das crenças que tem em relação a esses objetos e por causa da forte ligação emocional que tem com eles. É um acúmulo desnecessário, né? Acumula... É que nesse hum. caso chega, chega num ponto que realmente é, é uma doença. Não sim, é mais uma sim. coisa normal. Assim. É, então, exatamente. Se as pessoas precisam de, de buscar tratamento, ajuda mesmo, porque é muito difícil você convencer uma pessoa dessas que ela tem que se livrar daquilo, né? Depois de muitos anos acumulando e tal. E aí ainda fala dos perigos, né? Que é os riscos de incêndio, de queda, de lesões, um tremendo risco de infestação e tal. Sem falar nas doenças como asma. Então, você vê aqui que entulho atrás de entulho. Então, dá, dá uma olhada nessa imagem aí. Você acha que tá. Muito ruim. Nossa senhora. Então vamos fazer. Ah. Então vamos fazer o seguinte. É, eu quis botar essa matéria aí para poder dizer que o que nós Aham. vamos mostrar agora, uhum. que você vai assistir o vídeo. Que tá aqui. É uma que doença viu? aqui, tá? Que fique bem claro isso é, isso é uma doença. Porque o vídeo que a gente Aham. fez há, há alguns dias já. Sim. Publicou, da, da faxina. Tá né? ali, da faxina uhum. Aquilo ali é só um descuido. Às vezes a pessoa ah, tem filho em casa e tá sem tempo sim, e aí não sim. deu para arrumar, mas estava dentro ali de uma normalidade. Isso aqui é, é, é um absurdo. É, é um absurdo. Então, mas deixa eu colocar aqui a tradução. É, é, é o, o, o canal aí que a, a Madalena. Madalena indicou é dessa moça aí. Ela tem até um nome legal, mas depois a gente... Ah, ela não é a casa dela. Ela vai até a casa de alguém para limpar, é isso. O trabalho dela é limpar, mas... Ah, menos... nossa, meu amigo. É, é Assim, lógico, esse aqui é um caso extremo, né? A gente tem que falar assim, ah, não, é um caso extremo, né? de A pessoa realmente precisa de um tratamento... Do... Mas, com certeza, ela não começou assim, né? Ela começou acumulando pequenas coisas. E é, é, a partir dessas pequenas coisas pode se tornar uma coisa é, alarmante, que é o que aconteceu aqui. Então, por isso que a gente sempre fala para não deixar acumular muito, porque, às vezes, você começa a criar um apego nessas coisas sem sentido, né? Coisas que não têm sentido, tipo comida, lixo mesmo, né? Literalmente lixo. Naquela recolhida... na. Nossa, olha o tanto não. de caixa de pizza aqui, meu Deus. A pessoa acha, começa a achar que as coisas começam... Ah, isso aqui é útil, eu vou precisar algum dia. E começa a empilhar, fica... Nossa senhora. Olha isso. Não, assim, você vai, vai ver aí que chegou num nível que... É... Aí não hum. afeta nem só mais a saúde mental também, aí afeta é. o físico. Não, o né? físico, o conforto, não, tem, não dá para fazer nada. Aquela, eu tô vendo, ela colocou na máquina de lava-louça ali, quantas máquinas de lava-louça vai precisar pra limpar isso tudo. Meu Deus, apesar de que ela vai jogar a maioria fora, né? Tem muita coisa ali que ela, ela, Nossa, nem, ela nem filtra. Não, mas nem dá, Já. né? Isso aí deve estar quantos anos aí, né? Ah, <risos> vai ficar desse jeito? Nossa, senhora. Ah, é, é, aquele, é aquele que eu falo. É... Ah. É ruim, é nojento ver uma sujeira assim, mas na hora que vai limpando dá uma satisfação, né? Dá uma, uma não, tranquilidade. Essa, essa pia aí, o que ela faz com essa pia, eu, eu não botei fé não, viu? Vai rejuvenescer a pia? <risos> Nossa, mas isso aí tá muito, muito tempo aí pra, pela... Cara da sujeira, né? Se é que tem cara, mas meu Deus, olha isso. Nossa. Ah. eu já ia com a mangueira aí, já joga a mangueira de uma vez. <risos> Você né? já viu? Tem, tem uns os vídeos do, do Jacan lá, do Pesadelo na Cozinha. Uh -huh, uh -huh. Que tem uma cozinha lá que eles entram com, com a lavadora de alta preço. Ah, né? é, é mais isso. fácil. Tudo bem que vai estragar alguma coisa ou outra, mas já tá numa situação que não dá mais, né? Nossa, mas olha isso chega olha, chega num extremo que é, é muito produto ela faz uns jabados dos produtos ah assim é ela, só, é, é, ela como com ela isso? trabalha só com limpeza uhum. ela tem ali os produtos que eu acho que é patrocinado e tal uhum. então ela fica falando desses produtos mas pelo que eles fazem deve deve ser bom mesmo tá um produto milagroso oh, olha como é que está a pia já não já está um milhão de vezes melhor né é legal que ela vai mostrar o antes e depois de, de cada ah coisa. Ah, ah, isso faz, faz total sentido. É, é, a, um, nós assistimos um dos vídeos lá que não tinha o antes e depois, e eu fiquei assim, meu, poxa, poderia ter mostrado como tava antes e depois, que dá aquela diferença, né, no lugar. Ah, não, mas a pia ficou novinha. E é tipo assim, você vê que ela tá, lógico que tá passando mais rápido, mas foi o quê? É questão de meia hora limpando a pia pra... Resolveu o problema? O negócio que tá há anos ali. Nossa, esse fogão. Esse aí eu já jogava fora, né? Porque olha a situação disso. Eu ia te Caramba, falar. Isso, isso Compensava jogar fora, tentar, né? Não, ia... não, não precisa comprar um fogão novo. mas Pode ser um fogão usado, mas um fogão usado. Que, olha isso. Que, que pelo menos desse pra, pra utilizar, né? Nossa. Sim. Rapaz, esse aí. Ó, é, sinceramente, esse aí eu, eu jogava fora. Já tá podre o negócio, tá com ferrugem, sei lá. É, acho é que é ferrugem, gordura. Gordura, gordura tá tudo misturado. Tá tudo misturado, já criou um novo tipo de, de sujeira aí. Mas de novo, como eu falo, a satisfação em ver... Ah, agora é capaz três, só, horas três, horas, três horas e quase não mudou a cara do negócio. Ah, agora limpando, tá, tá fazendo diferença. Ó, tem que pagar bem, hein? Nossa, é, eu não sei, às vezes ela faz de graça para promover o canal, não sei, mas meu Deus. Ah, isso aí eu não faria de graça. É, de jeito muito já é difícil limpar a nossa casa, imagina é limpar a casa de outra pessoa, você não sabe o que a pessoa faz, né? Tipo, pode ah, ter lá. muito ah, tipo oh, de no ah, nojeira aí. Fica de olho agora debaixo do microondas. Nossa. Meu amigo Ai, caramba, como é que as pessoas che chegam num limite desse realmente precisa de um tratamento? Assim, é uma coisa que a gente fala brincando, assim, fazendo vídeo de entretenimento, mas nossa, a pessoa chegar nesse limite realmente precisa de passar. Por... Se você que tá assistindo aí conhece alguém... Ajude essa pessoa, ah, ela é, precisa ajuda. de ajuda, de verdade. É, é, é. Sinceramente, é um negócio é, é, fora do comum. A gente vê sujeira, igual a gente viu nas outras casas, mas isso aqui já é o limite do limite. E assim, é... não deixa de ser... A... Ela fazendo isso, ela não está ajudando a pessoa, né? Além dela estar tá oferecendo serviço, ela... afinal das contas, a pessoa vai ter uma vida muito melhor depois disso, vai ser outra coisa. Assim, não pode voltar a acumular, né? Como a gente falou, tem que ter um acompanhamento para não ter... Porque é difícil ela se desprender, né? Mudar toda a vida dela de uma vez. Eu acho que às vezes é tão radical que assusta também a pessoa. Olha, eu sei eu de geladeira. um caso que foi aqui perto de onde a gente mora, em Ribeirão uhum. Preto, uhum. que uma senhora tava aí com, com tudo acumulado Sim. e tal, nessa pegada. A prefeitura interviu, Sim. limpou tudo, só Olha que... Olha isso, meu Deus. Não teve acompanhamento, porque ah, a, a, pessoa, a pessoa ah. se recusou e assim, ah, uns dois, xis. três anos depois, o negócio estava até pior do que ah, antes. Nossa, né? triste. Então, você vê que a pessoa é, é um problema mesmo, realmente. A geladeira, uma limpezinha, a geladeira já vai ficar novinha. Não, não é tão catastrófico, igual eu achei o, o fogão. Apesar desse fundo aí, tá triste, mas olha lá a diferença que faz. Uma limpezinha já faz a diferença. O micro a gente viu ali que é velho, mas limpou, já ficou bem melhor. Já dá pra usar tranquilo. Hum, os armários. Esses armários aí são de ferro? Será que é, parece que é aço? Alguma coisa assim? Ela tá jogando água desse jeito, né? Olha, jogar. Tá, tá aparecendo. Se jogar, bem é. fácil. Ah, é, é assim ela, né? Tá até meio brilhantezinho ali. Parece que realmente é um aço. Nossa, limpou bem, hein? Olha, antes e depois... Caramba, ali fez... Nossa, olha essa casa. Meu Deus do céu. <risos> e assim, é, caixa de coisa... E, e me parece que essa pessoa, ela não é só acumuladora de lixo, apesar de parecer. Mas parece que ela compra coisas, porque geralmente as pessoas, os muquiranas, eles não gastam com nada, né? eu tô vendo caixa de coisa nova, sei lá, parece que a pessoa, é, além de tudo, é tipo compulsiva nas compras e, e, além disso, acumula tudo, né? Não joga nada fora. Porque se olha fio, é... embalagem, resto de embalagem de coisa eletrônica, coisa não faz nem sentido. As roupas estavam cheias no, no armário, cheio de poeira. Mas também... Nossa... Ah, ele falou que o, que o cara queria um novo começo. Ele queria que ele comprou uma cama nova, inclusive, e tal. Então levaram alguns móveis embora. Que bom, né? Ele teve essa atitude de querer um novo começo. Então já faz mu muito sentido né? ela ajudar e tal. Já... A pessoa querer já é metade do caminho, né? Porque... É que a, a pessoa às vezes vai acumulando sem perceber, né? Sim, eu acho que assim, ela não enxerga, sabe? Tem que tirar uma foto sabe, mostrar pra ela, olha isso aqui e tal, sabe, ou mostrar o um vídeo de uma outra casa parecida e falar isso aqui te incomoda, a pessoa vai falar, nossa com certeza, a sua tá mais ou menos assim, sabe, tem que ir, ir mostrando pra pessoa, pra ela se convencer de que realmente aquilo ali é ruim, faz mal pra ela, é uma questão de higiene, né, coisas que é fora do comum. E de novo, aquela satisfaçãozinha de tá vendo tudo sendo limpado, é organizado, Faz a diferença total. Nossa, olha o antes, meu Deus. Olha essa sala, não dá nem para identificar. Olha como era grande o cômodo, não dava nem para saber. Nossa, então tem uma cama ali. Ah, é, é aquele tipo estúdio, né? É, aquelas casas estúdio. Caramba, mas a, olha a diferença. Não, ficou habitável, concorda comigo? Sim, tá, com demais. Tipo assim, não, não dava. Olha isso, agora ficou bonita a casa. Ah. Ah, a casa é antiga, tem móveis antigos, mas está bonita. É o que importa. Não, ah, não precisa ter igual eu falo, não precisa ter uma decoração minimalista. Se a pessoa for minimalista na sua essência, não precisa de ter móveis ou decoração baseada no minimalismo se ela não gostar. Aqui a gente vê que é uma decoração normal de casa normal, mas está organizadinho. Ó, não tem muita coisa sobre a pia. Você vê, ah, necessário, uma cafeteira, um, alguns utensílios ali e tal. E faz todo sentido, fica bonito, sabe? Eu acho que se, isso aqui é, seria, tipo assim, se a gente olhar aqui o frame, o framezinho aqui, ó, seria uma, uma casa, uh, não, não precisaria ser, de falar assim, ah, essa aqui é uma pessoa minimalista, mas poderia muito bem um minimalista morar aqui. Mesmo não tendo a decoração minimalista, faz todo sentido. É, acho que no final das contas é sobre você organizar as coisas, não deixar a vista, deixar esse, esse olhar mais limpo, né, das coisas, eu acho que faz toda a diferença. O que, que você achou do, do vídeo, Tomás? Olha, eu gostei muito, <risos> apesar <risos> de passar mal ali em alguns momentos, mas eu achei, assim, e ela tem vários vídeos só disso, fazer nossas limpezas, essa, tem essa... algumas, tem, tem casas maiores que estão muito piores aí, mas essa foi uma que teve há 3 milhões de visualizações. É, muito muito, e é isso aí, a pessoa se, as pessoas se identificam, né, com esse tipo de, de limpeza, porque vezes conhecem pessoas também e, e é satisfatório ver a limpeza depois da organização. Eu gostei bastante do vídeo, se seu pessoal gostar, a gente traz mais desse canal também. Não deixem de curtir, de comentar, de compartilhar, vocês ajudam muito, assim como a Madalena trouxe um vídeo para nós, né, a indicação do canal, o Tomás trouxe o vídeo. Ele te gostou bastante, eu espero que vocês também tenham gostado. Então, se inscrevam no canal comentem, a opinião de vocês é muito importante para nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo.